você e depois com seu amigo é o quê? Eu não sei vocês, mas eu chamo de solteira. Bonita, né? Porque se fosse feia, o cara e o amigo dele também não ia querer pegar, não. Se for por vingança, melhor ainda. Não só amigo, se tiver uns primos, rola também. Ô, mãe, homem é aquela coisa que não te assume... Mas fica bravo quando te com o outro, né? Meu amor, quer exclusividade? Coloca uma aliança no meu dedo. Agora, se você tá achando que eu vou dar exclusividade pra uma pessoa que na primeira oportunidade dá ideia nas minhas amigas... <risos> Aí você acordou, né, meu amor? Nossa, eu tava ficando com um crush aí que o que ele tinha de gostoso, ele tinha de filho da puta. Me pegava e dava ideia na minha amiga achando que eu não sabia. Queria avisar pra esses crush sem noção aí que a amiga de verdade... Tô falando das falsiane não, que essas daí eu vou fazer um vídeo exclusivo pra elas. Mas amiga de verdade manda um print uma pra outra. Tudo que vocês conversam, um grupinho de amigas inteira fica sabendo. Ao contrário de vocês homens que só tem dois tipos de amigos. Amigo interesseiro, que só sabe com você quando você tem dinheiro. E amigo fural. Olho que ama pegar a mesma mina que você, desbaratinado. Eles conta, ó nos dedos amigos que vocês têm de verdade. Enfim, esse crush que me pegava e dava ideia na minha amiga, tinha um desses amigos fura-olho. Minha amiga me mandou o um print do meu boy dando ideia nela. Eu falei, o quê? Não. Esse boy tá me achando com cara de Jesus Cristo e compartilha o ponte cada dia? Passa batido, mas não passa despercebido. Ele não perde por esperar. Marcamos de todos pro mesmo barzinho ontem. Eu cheguei lá como? Com a minha boquinha rosa, com a minha linguinha rosa, louca de little devil, gostosinho azeite. Peguei o crush gostoso, filho da puta? Não. Peguei o amigo fura-olho dele. Vem e brota aqui na base. <risos> a cara do outro banheiro era mais engraçada. Ele ficou tipo, o que, que tá acontecendo? Tá acontecendo que você quis me colocar pra baixo? Logo eu, que desço até o chão? <risos> Ainda ficou puto comigo, acredita? Acordei aqui, ó. Com textão dele enorme no WhatsApp. Fiz a linha difícil, né? Visualizei e não respondi. Meu querido, quem perdoa é Deus não, você dá ideia na minha amiga e ainda se acha no direito de cobrar alguma coisa, não, eu não sei se eu tô ficando mais impaciente ou se as pessoas estão ficando mais ridículas, então conselho da Laís Oliveira pra vocês, posso até estar errada, que quase não, não acontece, eu quase nunca tô errada primeiramente, me segue no Instagram, arroba Oliveira que eu posto vários stories legal lá e vocês vão amar, viu segundo, mulher, se você tiver um crush assim, que fica com você e dá ideia na sua amiga, meu amor não fica se lamentando não, segue o baile e pega o amigo dele, é bem melhor, e isso não é ser puta não, até porque puta cobra a gente, a gente pega de graça mesmo <risos> e homens, se você for um desses caras que pega a banca toda e depois tá defamando a mina porque a mina pegou você e seu amigo, seja menos né querida Atenção é dada conforme recebida, se a mulher é solteira ela pega quem ela quiser e ó, sem mimimi não tô generalizando não, viu? Os de verdade a gente conhece e sabe dar valor. Então, queridos crushes, avisa que eu mudei e foi pra pior. Agora vai ser assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quer? Dê valor. Não quer? Dê espaço. E assim seguimos o Baile Como, gostosinho no azeite.